Olá, meu nome é Mariana Câmara dos Reis, eu sou doutora em Ecologia Microbiana Marinha pela Sorbonne Université, na França. A minha trajetória começou é, durante a graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ainda na iniciação científica, eu tive o meu primeiro contato com a ecologia microbiana e eu participei de diferentes projetos estudando as bactérias aquáticas. Graças a um projeto da minha orientadora, eu tive a oportunidade de participar de um trabalho de campo na Amazônia. Lá, eu coletei amostras que seriam utilizadas para estudar a diversidade do microbioma bacteriano em um lago de inundação. Quando eu voltei dessa campanha, eu estava fascinada com esse projeto e eu decidi que eu queria trabalhar com essas amostras. E foi aí que eu conheci o meu orientador de mestrado e em 2015 eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de São Carlos. O meu objetivo principal foi de entender como que a complexidade dos sistemas amazônicos, que sofrem variações sazonais no nível da água e também têm diferentes características físicas, químicas e biológicas, como que tudo isso afetaria a diversidade do microbioma bacteriano nesses lagos. O que a experiência daqui me trouxe foi realmente aprender é, diferentes métodos, é, os quais eu pude compartilhar com, com, com o laboratório que eu trabalhei no Brasil né, durante o meu mestrado, e, e foi muito enriquecedor para mim de sair, da, de sair do mestrado aonde eu utilizei um método e era um método utilizado para o doutorado que eu comecei a pensar né, fora da caixinha, a pensar aí além e testar diferentes métodos e ver, olha, esse, esse funciona melhor, ah não, esse é melhor para isso. Então realmente foi uma expansão mesmo de conhecimento, é um amadurecimento muito grande para mim. Em 2017, então, eu me mudei para a França e durante três anos e meio eu fiz o meu doutorado na Estação Biológica de Roscoff. Durante esse tempo, eu continuei estudando os microbiomas bacterianos, mas agora associados com uma espécie de microalga marinha. As microalgas e as bactérias desempenham importantes funções no oceano. Então, por exemplo, tanto a produção primária quanto a decomposição é, da matéria orgânica, respectivamente. E as interações entre esses organismos é, podem afetar tanto os ciclos biogeoquímicos quanto as teias tróficas eh, nesses sistemas. O modelo que eu estudei durante a minha tese foi a Emiliana Huxley, ou que a gente chama de Ihux hux para facilitar. Então, Ihux hux é um cocolitóforo que são microalgas capazes de formar uma carapaça calcária em torno das células. E dependendo da arquitetura dessa carapaça, nós podemos identificar diferentes morfotipos de Ihux. hux Durante a minha tese, o meu objetivo foi de caracterizar a diversidade do microbioma bacteriano associada a culturas de, de hucks que foram isoladas de diferentes lugares do mundo. Já teve gente me perguntando, ah, mas vocês fazem ciência no Brasil? E eu falei, é, claro que a gente faz ciência no Brasil. Então assim, mesmo eu acho que realmente quebrar esse paradigma que num país que infelizmente agora a gente tem tão pouco recurso para ciência, é, para pesquisa em geral, é, Para o desenvolvimento tecnológico, a gente ainda é capaz de produzir conhecimento, a gente é capaz de, de, de formar pesquisadores que podem... É, que quando eles saem do Brasil, eles representam realmente o país e eles mostram que, que a ciência é uma ciência de qualidade. Então, eu acho que esse seria um primeiro ponto, que é realmente fazer essa... mostrar mesmo a qualidade do cientista brasileiro. Meu objetivo principal foi de investigar como que, quais fatores influenciariam a diversidade dos microbiomas nessas culturas. Se seria a origem é, da microalga, é, a idade é, dessas culturas ou o morfotipo celular. Além disso, eu também comparei os microbiomas de Hux com de outras microalgas. A partir daí, eu foquei em entender como que esses microbiomas são selecionados. Foi aí que eu participei de uma campanha para estudar uma floração de Emiliana de, de Hux no canal da Mancha e lá eu coletei amostras é, de bactérias que eu utilizei para inocular em culturas de Emiliana que nesse caso eram culturas é, que estavam né, sem nenhuma bactéria e a partir daí eu estudei como que essas bactérias seriam selecionadas nessas culturas eh, durante um longo período de tempo. Os meus resultados mostraram que esses microbiomas eles são estáveis num curto e num longo período de tempo e também que eles são resistentes a estresses eh, que podem ocorrer durante o processo de cultivo. Eh, de um modo geral, eh, os, a minha tese forneceu um catálogo de bactérias é, da diversidade bacteriana em culturas, não só de hongos, mas também de outras microalgas marinhas, e também uma coleção de bactérias isoladas que podem ser utilizadas em futuros experimentos para entender como que essas bactérias influenciam o crescimento dessas microalgas. A palavra que eu escolhi é a palavra desolê, que na verdade ela significa desculpa ou é, quando eles dizem, je suis désolé, que significa eu sinto muito, e é uma palavra extremamente usada é, o tempo todo aqui na França, então se alguém te esbarra na rua, ele vai falar, oh, je suis désolé, e no começo eu pensava nessa tradução literal é, do som, né, a palavra, ela aparece ela, ela muito com desolado do português, mas... É, o desolado do português significa né triste, é, significa solitário, né isolado, significa é uma palavra que tem uma conotação bem assim dramática e eu achava no começo logo quando eu cheguei eu achava incrível que eles usavam essa palavra o tempo inteiro e eu não entendia muito bem por quê e aí que, foi, que eu fui descobrir né o significado